Pronto. Pronto, é o bicho, já que você demorou, meu velho, eu não posso fazer nada Você vai ter que entrar no meio da partida Pronto, começa aí, galera, vai Pode começar, só sobrar três só participantes Engraçado, galera, que do nada o Magno tomou um DC E três jogadores da sala saíram da sala e não voltaram Não sei o que foi que aconteceu Alguma ela abateu Ficou apenas três jogadores, galera Descer aí, nem precisa camperar, não tem nem pra quê, né? Ixi. O um, macho é cadê? Botou? Conseguiu voltar? Acabou de voltar. Acabou de voltar. Esse mapa só pra du... é foda. O Macha tá onde, Macho? Ele tá lá em cima, ele tá onde? Eu vou puxar ele pra cá. E aí, Macha? Puxei você aqui pra sala aqui pra começar essa merda. Já que tem tanto pouco jogadores. Você tá ouvindo a gente aí? Tô, tô ouvindo. Nem se fudeu. Tá ouvindo, tá ouvindo. Tô, ouvindo. Tô, tô, ouvindo. tô ouvindo. Mas rapaz, o, o Martin, ele tomou o e do nada os três jogadores saíram. Nossa, que mazela foi essa, meu velho? A ah, maioria saiu. A maioria correu. Só porque eu tava macho isso daqui. Tu tava tirando onda, né? A tava gostando já. Ei. Oh, mano. Ficamos muito ruim na PT, meu velho só tem vocês três e vai terminar com vocês três, então. Vai ser um vídeo especial, três, um X três. Ah, e morri. PT, minha PT sem mod. aí ah, eu lamento pra você. No ENA eu tenho um supressor, quando você vê, pente mais 7. Que mentira! Pente mais 7. Que mentira! <risos> Essa PT sem mod fica até boazinha. you <laughs> Tiro que eu acertei nele e não morreu, velho. <coughs> Isso é o que? Brincadeira, é? Brincadeira, ele é sobe e desce. É Brincadeira. eu morro, isso aqui. Aí chega o um raio pra acabar. Pago 120, não era pra estar assim não. Ai ficou um gol rápido em puta que pariu. O negócio tá bem empatado aí. Quer dizer, o, o macho tá com 4 pontos e tu tá com 2 pontos. Ah, não, eu morri, maneira, vem! Ah, que ia morrer. Ah, eu morri. Morreu. É foda quando você vai assim, pula pro lado do cara, você nunca acerta a coroa. Mas quando o cara pula pro seu lado, ele sempre te acerta a coroa. Vai tomar no cu. <risos> Tá segurando o áudio falar, desgraçado. Porque ele caiu do lado ali. Ah, parede. Vai se fuder, mano. Não, mal, mal eu mato o cara já aparece. Já aparece Macho, né? tu tá gravando as partidas? Ou não? Mas por que tu não gravou? Eu tá aqui pra gravar, tentei ficar tá caindo pra 30, A gente não consegui jogar não. Ah, rapaz. Se eu gravar, parece que eu queria. Aí não ia dar matar muito não. Matar tá, dá, os pontos é drobar, mas também. É, que o problema pra. é é dropar. Que o problema é exatamente isso, tá ligado? Se você não tá gravando, dificilmente você vai conseguir passar o live. meu. Vou placa de vídeo melhor aqui e vou tentar gravar. Estou me marcando vocês, né? Estou atrás de mim. eu sendo o aí. que é o Fê. Tá tomando a peia aí os dois. O Magno vai se vingar no corpo a corpo. Nossa, eita macha. É tá Come... Olha a humilhação, mas Olha a humilhação. <risos> humilhação. Olha <risos> o oh, humilhação. Oh. O... O... O... agora E aí? Agora ele quer... Agora eu vou executar, executar todo mundo, todo mundo agora, de ele. De só de brinco. raiva, ele. Ah, ele, eu, eu sou só de brinco ele é só de raiva. O <risos> dele é só de raiva. Toma aí, ó. Vai se executar para aprender É morte e bonita. Ui Ah, é sempre a cara Estou falando. Ah, vai, subir, mano Ah, tá, viu? foi a brincar, Não. se fudeu. Tá, viu? Tá. Ai, ai, ai. Ele tava apertando, era K. Ele. Vai me executar um caralho. Nem quero ser executado. Vai, vai, vai, mata a raiva, mata esse corno, Raia, mata esse coro, Raia, executa, executa pra humilhar! TOMPEI <risos> Matou de graça. Meu ah, Tá armeado já. Miau! Olha, eu não vou dizer onde é que. Eu não vou dizer onde é que o Magno tá não. Mas o Magno tá perto de um carro vermelho. <risos> é mesmo? É mesmo? Ah! Tô louco. <risos> fui me esconder na parede e tomei dentro. Eita porra! Que é um lugar Virou o Nemesis do Márcio agora. Ai meu Deus do céu! Eu vou falar pro inferno voltar a sala aqui. Carai bicho 5 segundos pra acabar E é isso Master fez 19 pontos